Fala, galerinha do IF, pessoal aí, é, sou Edivaldo, tenho 22 anos, estou é, no final do meu curso de engenharia ambiental na USP, né, campus de Lorena, é bem longe, é, depois de Aparecida, pessoal aí se localizar, estou é, aqui para falar um pouco da minha trajetória no IF a pedido da Camila, para isso eu tenho que voltar um pouquinho no, no, na minha história, né, contar um pouco como que eu vou parar o IF. É, eu estudei no Castanho, né? No Augusto Castanho de da quinta à oitava série. Agora do sexto ao nono ano, né? E lá os professores falavam muito sobre os colégios técnicos, é o IF, o Cotuca, Etec. É, também tinha um colégio técnico de esqueci o nome. E eu queria entrar no Cotuca, é uma, um colégio de Campinas, né? Que tem ligação com a Unicamp. E eu ficava muito interessado nisso. Eu queria fazer mecatrônica ou informática. É, não passei, eu tenho que fazer uma provinha, né, tá passar, não passei. É, também, e também tinha o IEF, o IF eu conheci pelos professores do Castanho mesmo, falando, e também de uma visita que a gente fez na semana de ciência e tecnologia, que o IF convidou o pessoal nas escolas a participar, e essa semana é muito, muito boa, tem muita coisa para falar na semana de tecnologia, vocês vão gostar muito da semana, é... Muitas das apresentações eram de química, né, do pessoal de química, foram as que mais me chamaram a atenção. Então, eu decidi fazer a técnica em química da apresentação do pessoal e também do, da facilidade que eu tinha em química da quinta e da quinta, oitava série. Meus amigos foram fazer técnica em informática, então eu tinha muitos amigos em técnica em informática, é... Eu acredito que foi uma boa decisão minha, muito sem, sem muito fundamento, mas que me ajudou muito, cara, na, na minha trajetória de vida até agora, e a minha facilidade com o curso de Química também, que me ajudou muito. Vou é, falar um pouquinho agora nos dos meus anos de EF, né? foram três anos, é, no primeiro eu lembro de, de várias coisas legais, muitas risadas, o pessoal se conhecendo, é, a turma era bem grande, bem grande mesmo, a gente... Eram mais de 40 pessoas, escolas diferentes, pessoal do Castanho, do Laura, do Fabiano. É, a gente não tinha ninguém de outra cidade. Do segundo e do terceiro ano, que eram, por exemplo, tinha um cara de Montemor O meu curso era diferente dos seus. É, o meu era com ensino médio integrado, né? Então a gente fazia ensino médio, a parte do ensino médio no, no Padre Fabiano e depois ia à tarde para o Instituto Federal. Fazer as matérias do técnico, né? E isso era muito difícil, porque fica muito puxado fazendo essa baldeação. É, mas a gente, eu resisti, tem todo mundo que formou. Assim, uma rotina bem puxada mesmo para o primeiro ano, então acabou uma boa parte do pessoal desistindo. É, além do técnico ser bem puxado com as disciplinas de química, é, que o pessoal não tem facilidade, não tinha algumas alguns problemas e não acabavam atingindo nota, se você reprovasse no técnico, você reprovaria também no, no ensino médio, né? Então o pessoal não, não queria perder o é, um ano assim, reprovando dessa maneira, então o pessoal acabava desistindo. É, então, a, acabando o primeiro ano, a gente foi para 19 pessoas, né? É, que ficaram até o fim, ninguém mais desistiu depois disso, é no primeiro ano na Semana de Tecnologia, eu lembro que eu e os meus amigos, a gente fez uma bomba de fumaça, é, a gente apresentou na Semana de Tecnologia na Federal, a gente apresentou na, na Januária, é, e era muito legal isso, a nossa bomba de fumaça, tinha que ser feito fora da, da escola, fora do IEF, então chamava o pessoal lá para apresentar a bomba de fumaça, muito legal. É, cara, a Semana de Tecnologia, a maior coisa do IEF. É, no segundo ano, o técnico já deu uma aprofundada, né? São as matérias mais difíceis de química. É, também a gente já começa a aprender a escrever trabalho acadêmico, tem uma matéria em relação a isso, não sei se já se mudou, é, que me ajudaram muito na faculdade, me ajudaram muito no, no, nos trabalhos que eu fiz pelo IEF. É, e eu lembro que nessa matéria a gente fez um trabalho que era sobre sobre energia renovável e cana-de-açúcar, né? E a gente foi apresentar o trabalho no Cotuca, na Unicamp. Então, tive essa oportunidade, não consegui fazer o técnico lá, mas fui apresentar o trabalho lá. Também eu participei da 23ª Maratona de Química, né? No Congresso Brasileiro de Química, que aconteceu em Goiânia. Eu fiz a primeira fase, foi, foi em, em Capivari mesmo. Eu fiz uma redação, a redação foi aprovada e eu fui, passei para a segunda fase e a segunda fase foi uma prova prática teórica, né? Então o pessoal fazia o experimento à nossa frente, a gente recebia os dados e tinha que responder. Eu acabei ficando em terceiro lugar, então eu acho que isso é uma das minhas maiores conquistas. Na época eu não na época da, eu não prestei tanta atenção nisso, eu estava focado mais no meu técnico mesmo. Eu tinha muitos problemas familiares, mas isso foi muito bom para mim. É, no terceiro ano, já, é, a gente já começa o ano pensando no TCC, no trabalho de conclusão de curso, é, no vestibular, no Enem. Então, pô, do terceiro ano é sempre muito puxado, né? De muito aprendizado, nosso também. É, muitas coisas que a gente faz, muitas matérias importantes, mais complexas, que a gente vai usar no técnico mesmo, usar no laboratório, usar na empresa. Então, é muito importante as matérias. É, eu ainda fiz um projeto de extensão terceiro ano, então me tive mais louco ainda. É, eu tive que apresentar na Semana de Ciência e Tecnologia do IF que eu lembro que foi em Sertãozinho. É, foi muito legal, eu fiquei muito nervoso na apresentação. Aqui vocês estão me ouvindo falando assim, é, mas eu fico muito nervoso. É, eu, eu me soltei bastante no meu estágio agora da... Da faculdade, onde eu fiz na prefeitura de Guaratinga, tá trabalhando com o público, é, dando respostas técnicas, essas coisas. É, que eu me lembre no terceiro ano também, eu fiz o TCC, sobre a obtenção de aromatizantes e repelentes através da citronela. É um, é um TCC bem legal, é muito legal fazer, né? A gente se dedica o ano inteiro pensando nele, é, ajudou muito para mim também. É, esse conhecimento das, das, da norma BNT, do, da elaboração de um trabalho, né? um trabalho acadêmico, muito bom. E no terceiro ano eu também estudava vestibular, tava pensando no vestibular, sempre, sempre focado nisso. É, eu decidi fazer engenharia ambiental conforme o andamento do técnico, com a facilidade nas matérias de meio ambiente e também pelo projeto de extensão que eu fiz, que eu fiz com a Letícia. É, aí acabou que eu passei na, na USP, decidi fazer a USP, eu passei em outras, outras universidades também, passei na Unicamp, na UFSCar, e a Letícia me ajudou, agradeço muito ela por isso, ainda me ajuda, né? E acho que é isso que eu podia falar para vocês, o técnico em química, que eu posso falar mais, é muito bom, cara, eu espero que vocês gostem, o IF é um lugar de muito aprendizado, pessoal muito gente boa, então, é isso. Boa sorte de vocês na sua trajetória no EF. O pessoal que está chegando aí da, do EAD também, vamos viver muito aí nessa escada do IF Falou, rapaziada. Tchau, obrigado, viu?